Conforme o anunciado, agora é hora de ofertas de emprego para você. É, serviço, prestação de serviço aí. Então, já pegou a caneta, tá com o papelzinho ali em mãos? Preste atenção, hein? Anota o telefone direitinho, eu vou repetir. Se você não está precisando, quem sabe um amigo, um colega, um conhecido esteja procurando emprego. Então, chegou o momento de você ajudar também. Vamos lá, então? A primeira oportunidade... É para fiscal de prevenção, R$ 1.771,00 é o salário, mais benefícios. Telefone 67-3509-7114. 67-3509-7114. Anotou? Fiscal de prevenção. Copiou? Tá liberado? Então vamos lá então, hein? 67... 3509 7114. Vamos para a segunda oportunidade de emprego vendedor, olha aí, hein? 1550. Telefone 67 9617 6419 67 9 617 6419. Se você gosta dessa, desse ramo de vendas, está aí uma oportunidade. R$ 1.550 é o valor do salário. E para fechar o nosso terceiro emprego vamos para a terceira oportunidade desta terça-feira. Auxiliar de cozinha. Salário R$ 1.550. O telefone 3509-7114. 3509-7114. Então, se você tem os seus dots culinários, sabe trabalhar numa cozinha, tá aí, auxiliar de cozinha, o um salário de R$ 1.550.